também é possível ler não-ficção. Porque sim, existe não-ficção que pode ter elementos de terror e de horror. A primeira coisa que me vem à cabeça são todos os livros de true crime que vocês possam imaginar. São uma parte deles a descrever acontecimentos horríveis. Sejam eles uh, na perspectiva dos sobreviventes ou na perspectiva uh, das bestas e dos monstros humanos que existem por aí. Eu já li alguns não vou recomendar nenhum em especial, vou apenas dizer que é uma possibilidade de leitura. Da mesma maneira como livros, quer eu posso mostrar este que é o único que eu tenho aqui mais, mais nessa onda, que é o Rapaz Perverso. Da Kate Summerscale não faço a mínima ideia até sobre o que é que é, foi um livro que foi oferecido ao meu pai, eu sei que é de True Crime, esta autora foi também quem escreveu As Suspeitas do Sr. Witcher um livro com que, em que ela ganhou bastantes prémios uh, mas pronto é, é um livro de não ficção da mesma maneira que uh, Elizabeth Bathory a condensa sanguinária, é uma leitura perfeitamente adequada para ler no Leste Treves, porque esta senhora um, que existiu, apesar de haver aqui coisas que uh, se pode questionar, quão verídicas, e efetivamente existiram porque não há provas, Uh, no entanto, uh, daquilo que ela foi acusada é uh, uh, que fazia coisas simplesmente horríveis e que não lembram a ninguém. parece sido de um livro de ficção. Só que não. Como também podem ler sobre Paperbacks from Hell, que acaba por ser um livro de não ficção, sobre o género de terror. Neste caso é The Twisted History of 70s and 80s Horror Fiction, em particular um, nos Estados Unidos. Uh, do Grady Hendrix. Uh, eu li este livro uh, este ano, recebi o um ano passado no Natal, é fantástico. Uh, não recomendo a quem não quer aumentar a TBR ou quem não goste de livros de terror. Porque também também não, não faz sentido estar a ler o livro. Para quem gosta de conhecer mais literatura de, escrita por mulheres, recomendo este Monsters She Wrote, de um, Lisa Proger and Melanie Anderson, The Woman Who Pioneered Horror and Speculative Fiction. Um, sim, as minhas listas de livros a ler aumentou significativamente. Signific, ai, significativamente esta pessoa tem que olhar para o ar para conseguir dizer a palavra, que não é a melhor maneira de fazer gravar vídeos, mas uh, enfim. Autoras como Margaret Cavendish, Anne Radcliffe, Mary Shelley, Elizabeth Gaskell, Charlotte Riddle, Amelia Edwards, Vernon Lee, Margaret Oliphant, Edith Wharton, Marjorie Bowen. Estas são algumas das calles que Shirley Jackson, Daphne du Maurier, Toni Morrison, Elizabeth Ekstrom, Engstrom, aliás, oh yes, V.C. Andrews, Liza Tuttle, Anne Rice, Ellen Oyeemi, Susan Hill, Sarah Waters, Angela Carter. Yes, tudo isto são autoras que vocês podem ler para o Liz de Atreves. E algumas delas eu vou falar já, já a seguir. Os próximos livros que eu vos vou falar são livros de... Uma parte deles considerados de literatura, que muitas vezes não são considerados como livros militarmente um, de terror Mas tem uma componente muito grande de terror E por isso mesmo Eu tinha que os mencionar, não é? Uh, vou começar então por aqueles que são mais, mais, mais, mais literatura com L grande E não me vou alongar muito A falar sobre eles American Psycho Do uh, Bret Easton Ellis Adaptação The Cabin at the End of the World Do Paul Tremblay, fantástico um, Eu estou a considerá-lo um pouco mais como ficção literária, uh, ficção literária de horror, ou de terror, uh, porque eu acho que a escrita do Paul Tremblay encaixa-se mais nisso do que só e apenas como terror, mas também pode ser lido como apenas um livro mais simples. A Head Full of Ghosts, uh, para quem gosta talvez do Exorcista, poderá ser, uh, seja filme ou não. Zombie, de Joyce Girl Oates. É um livro que está entre o thriller, uh, entrar dentro da cabeça de um psicopata, literalmente, ou quase literalmente. Uh, é um livro visceral que não recomendo a qualquer pessoa. The Road, do Cormac McCarthy, um livro pós-apocalíptico e que é ficção literária. The Clockwork Orange, do Anthony Burgess, super violento e a parte do terror que tam também está relacionada com essa parte, a violência. Sourland, de Carol, uh, Joyce Carol Oates, é visceral, alguns destes contos são completamente viscerais, este existe uh, em português, acho que penso que ficou traduzido como Terra Amarga, um, também não recomendo a qualquer pessoa, apesar de eu gostar imenso da escrita de Joyce Carol Oates, The Corn Maiden and Other Stories, como segar, quem está a ver este vídeo, um, é na mesma onda do, do outro. Uh, ficção literária, mas com muitos componentes uh, visuais e de terror. House of Leaves. Estarei a ler este livro agora, nesta altura, juntamente com, com a Ana da anatomia do livro e mais pessoas que estiverem a juntar essa leitura. Uh, é sobre uma casa assombrada, mas a maneira como é esta história contada não é uma maneira muito convencional, até porque depois temos partes bastante experimentais, como estas duas páginas. E por último, vou falar de autoras que eu gosto bastante de ler, que se adequam perfeitamente ao ler -se -se a Treves. Algumas delas, sim, são consideradas autoras que escrevem horror, outras, se calhar, não é... Essa é a primeira coisa que as pessoas dizem sobre elas. Vou começar pela Daphne de Maurier, o conto Os Pássaros. É perfeito para qualquer leitura de terror. É um conto fenomenal, excepto se tiverem medo de pássaros. Se tiverem medo de pássaros... Uh, uh, se é melhor não. A Rebeca tem componentes bastante góticas e todo o ambiente criado à volta da, da Rebeca e da casa é, é de um ambiente fantástico opressivo e que muitas vezes vocês encontram em histórias que são mais categorizadas como terror. E daí eu penso que isso também ser é uma boa leitura para o livro se te atreves. The Lottery and Other Stories da Shirley Jackson Aqui em particular, no caso dos contos, estou a contar mais com o, o The Lottery, mas há muitos outros contos desta antologia que podiam perfeitamente fazer uh, ser uh, elegíveis. Elegíveis não. Uh, elegíveis Selecionados para, este, para esta leitura. We have always lived in the castle, da Shirley Jackson. Sempre vivemos no castelo. Sobre as irmãs Blackwood e sobre o clã Blackwood e a casa onde vivem. The Haunting of Hill House, a maldição da Hill House. Se estiverem curiosos em saber mais sobre este livro, por favor, vejam... Vejam? Não, oiçam o, o podcast que eu fiz com a Ana do Anatomia do livro em que nós falamos sobre este livro, sem spoilers, é uma hora de conversa à volta deste livro, e não só. Uh, espero que vos deixe com vontade de ler o livro. Things We Lost in Fire, da Mariana Henriquez. Há muitas componentes destes, destas histórias, deste livro, que sim, se enquadram mais na onda do terror. White is for Witching, de Ellen Oyayami? Uma casa assombrada, ou não. Mas está de quase tudo relacionado com uma casa e com algum tipo de bruxaria. Uh, What is not yours is not yours. Também da Ellen Oyayami. Este existe traduzido para português. Uh, pela Elsinore, salvo erro. Passa-os na boca da Samantha Shravelin. Um, perturbador, sim. Tem muitas componentes uh, violentas e que torna uma leitura perfeita para este. Um, para, ler, para este projeto de ler, se te atreves, Distância de Segurança, da Samantha Shrevelyn, também bastante perturbador. Aliás, este até podia ser um crossover de, de, de ficção científica, apesar de não ser escrito como um livro convencional de ficção científica, mas tem alguns elementos que eu consideraria de, de ficção científica e outros de terror. Um, eu nunca é classificado com nenhuma dessas... Uh... Por ser, os géneros é sempre uma coisa muito... Ah, e por último, a minha recomendação é a Ludmilla Petroshevskaya, A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, que também é uma leitura perfeita para o Leicester Treves. São estas as minhas recomendações, espero que vos tenha ajudado a selecionar alguma coisa para ler durante o mês de outubro e para o Liste de Treves e até o próximo vídeo.